Olá, boa tarde. Para você que nos acompanha, eu sou Ezequias Zequias Nobre, jornalista aqui no TRT de Mato Grosso. Nós vamos dar início agora à live sobre controle financeiro e investimento com o juiz do trabalho Ângelo Cestari. O tema já foi abordado pelo magistrado em outras ocasi ocasiões aqui no TRT de Mato Grosso. A exemplo da roda de conversa ocorrida no ano passado, durante a Semana do Servidor, informando que essa live é promovida pela, pelo programa Florescer e também pela Escola Judicial e tem duração prevista de mais ou menos aí uma hora. Quem quiser participar pode mandar a sua pergunta via chat aqui durante a live do doutor Ângelo. Basta mandar a pergunta pelo chat do YouTube. Ao final da exposição, a gente vai abrir para que ele possa comentar e aí responder as dúvidas de todos os participantes. A gente pede para que vocês fiquem atentos, ao chat, porque durante a transmissão será liberado o um link para que você possa fazer o registro de sua participação nesta é, nessa live. E também lá será é, fornecido outras informações para que você possa aí conseguir o seu certificado. É isso, eu quero convidar agora o doutor Ângelo para participar conosco. dr Ângelo, seja bem-vindo a essa live sobre controle financeiro e investimento. Obrigado, zequias Boa tarde a você, boa tarde a todos os colegas do nosso TRT23. Eu estive olhando ali pelo YouTube, muitos amigos já linkados, né? A todos eles eu, eu digo que estou com muitas saudades passando essa essa pandemia, faço questão de voltar aí a Cuiabá para dar um abraço a todos eles. É, eu vi também alguns colegas de outras regiões, sejam todos muito bem-vindos a essa live, a essa pequena palestra aqui sobre controle financeiro e investimentos. Eu quero inicialmente agradecer ao programa Florescer, o convite que me foi feito, agradecer à Escola Judicial a oportunidade de compartilhar um pouco dos conhecimentos aqui sobre controle financeiro e investimentos. eu De início, eu quero fazer uma antecipação daquilo que a gente vai bater um papo aqui, é, não se trata de, de um curso avançado de investimentos, é, de como escolher a melhor empresa para comprar ações. O objetivo não é esse. O objetivo é, em uma linguagem muito simples, uma linguagem muito acessível para quem não está familiarizado com os investimentos, é partirmos da, do controle financeiro, que é o primeiro passo, até os investimentos que seria o terceiro passo, passando ah, pelo meio aí na reserva de emergência. É, eu vou fazer a exposição, vou colocar alguns powerpoint na tela para se tornar mais dinâmica a apresentação, mais agradável a apresentação. E ao final, nós voltamos para tirar algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então, temporariamente, eu vou sair da tela e colocar o PowerPoint para que nós começamos a falar. Ok, pessoal, vamos lá então. É, quando se fala de controle financeiro, de investimentos é, Normalmente é tudo muito complicado, tudo muito difícil Várias siglas, é, várias expressões que nós não conseguimos entender E o nosso sentimento é igual desse cachorrinho que está ali Nós ficamos com medo, assustados é, Porque nós não, não conhecemos tudo, nós não sabemos tudo esse é o primeiro sentimento que nos vem, então, selic, epca, roy, ebitda, poupança, um monte de coisas que nos nos faz ficarmos amedrontados. Essa não é a, esse não é o melhor sentimento. Depois nós temos o sentimento de estar assustados, mas que nós devemos manter a tranquilidade. O primeiro passo para que nós possamos entender esse novo mundo é nós organizarmos a bagunça. né? Nós temos lá um monte de letras e um monte de números, é, mas nós temos que colocar cada coisa em seu lugar. Nós temos que seguir passo a passo é, as várias etapas para nós sairmos de uma situação de descontrole financeiro para uma situação de controle financeiro, para uma situação de reserva de emergência formada, para uma situação de investimento. E qual que é o objetivo disso tudo? É nos dar uma tranquilidade financeira no futuro. Tá? Para isso, nós vamos passar por três etapas. A primeira delas diz respeito aos nossos gastos, às nossas despesas, para, em seguida, nós passarmos por uma segunda etapa, que são as nossas economias, as nossas poupanças e, finalmente, investimento. Essa figura ela é, muito, é muito bacana porque ela traz aqui uma fonte em que todas as suas receitas provêm dessa fonte, seja receitas decorrentes do seu salário, receitas decorrentes de juros que você recebe porque fez um empréstimo no banco, é, fez um empréstimo para um colega, de aluguéis que você recebe, de eventual outro trabalho que você faz que lhe traga receita, um extra. Então, tudo provém dessa fonte, dessa fonte de receitas. E essa fonte vai despejar no primeiro balde, uma primeira etapa, que é uma etapa das despesas, aonde vai fazer parte tudo que você gasta. A sua hipoteca, a mensalidade escolar, o seguro, o cafezinho, o presente que você compra para o marido, o presente que você compra para a esposa, a viagem de férias, tudo cai nessa despesas, nesse balde de despesa O nosso primeiro objetivo é fazer com que as receitas superem as despesas. Então, se for o seu caso, de se todo mês, as suas despesas forem superiores à sua receita, então nós vamos tratar aqui no primeiro na primeira etapa, no primeiro balde ou na primeira fase, primeira caixa. Se você já consegue controlar as suas despesas e fazer com que haja sobra de salário de uma maneira consistente, mês após mês, sobra salário, sobra receitas depois de pagas todas as despesas. Então, nós passaremos para uma segunda etapa, que é a etapa da reserva de emergência. E, finalmente, feito o controle dos gastos, formulada a reserva de emergência. Nós passaremos para uma terceira etapa, que são os investimentos. E é aqui nos investimentos que nós vamos melhorar o padrão de vida, nós vamos enriquecer, é nesse momento que nós vamos fazer aplicações mais arriscadas, enfim. Mas para isso, a gente tem que mudar um conceito. Um conceito de ativo e passivo. Normalmente, nós temos como ativo, como conceito de ativo, tudo aquilo que é o nosso, abre aspas, patrimônio. Então, meu carro é um ativo, o barco que eu comprei é um ativo, é, minha, minha tralha de pesca é um ativo. Só que nós vamos mudar esse conceito, nós vamos alterar esse conceito. Nós vamos trazer como ativo tudo aquilo que nos trouxer renda. Então, o que nos trouxer renda é um ativo. E, por outro lado, passivo não é só as nossas dívidas, mas sim tudo aquilo que nos retira renda, que nos consome receitas. Então, por exemplo, o meu carro, ele não é um ativo, ele é um passivo, porque o meu carro, ele me consome receita, ele não me traz renda. Uma casa, a casa que eu moro, ela é um passivo, porque ela é uma fonte de despesa. Se eu tiver um apartamento, esse apartamento estiver fechado, ele é um passivo, porque eu vou ter que, Pagar o condomínio, eu vou ter que pagar a energia, eu vou ter que pagar a luz desse apartamento fechado. Mas se eu alugo esse apartamento é, e passo a ferir renda dele, então ele se torna um ativo. Essa premissa é importante na medida em que nós vamos procurar ter mais ativos do que passivos, certo? Para o efeito de controle financeiro e para o efeito de enriquecimento, nós temos que considerar ativo tudo aquilo que trouxer renda e passivo tudo aquilo que me consumir receita. Essa é a ideia de ativo e passivo para o nosso efeito aqui. Então, o primeiro passo, a primeiro balde que nós vamos tratar é o balde das despesas. Então, o objetivo nosso aqui é fazer com que as nossas receitas superem as despesas. Muitos de vocês conseguem fazer isso de uma maneira natural. Naturalmente, vocês conseguem controlar a quantidade de gastos para que toda a receita seja suficiente para fazer frente às despesas e ainda sobrar um pouco no final do mês. E aí é guardado para uma viagem, é guardado para aquisição de algum bem, etc. E, e é exatamente esse o objetivo, mas alguns têm uma dificuldade maior. Para esses que têm essa dificuldade, eu quero dizer que existem técnicas para controle dessas é, despesas e fazer com que as receitas sejam suficientes para fazer frente a elas. Então, a primeira delas, e aí é que, que nós devemos de fato fazer, é anotar todas as despesas. Então, é importante tudo que vocês gastem, todas as despesas sejam anotadas. Isso pode ser feito em um, um programa de, de celular, um app de celular, é, isso pode ser feito no Excel, eu mesmo faço a minha no Excel, Acho muito em, eu gosto do Excel, então eu trabalho bastante nele. Pode ser feito num caderno, um caderno que vocês adquirirem. O importante é fazer com que todas as despesas sejam anotadas. E, pessoal, o importante é anotar todas, tá? não somente aquelas de maior vulto. É, vocês podem ter certeza que o que causa maior rombo no orçamento, no nosso orçamento, não são as grandes despesas, mas são aquelas pequenas que a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma, mas que no final do mês, somadas, ela faz a grande diferença. E, e, e nós temos. Nós temos uma série de, de. Nós temos o dom de comprar coisas que não são não são úteis, né? É que eu faço isso em casa, estou constantemente me policiando. E eu consigo perceber isso quando eu vejo ao final do mês que muitas das despesas feitas não eram necessárias. E aí a gente faz o ajuste para o mês seguinte. E é justamente esse o objetivo de se anotar, de fazer esses ajustes. Então, anotem tudo: aluguel, supermercado. É, o cinema, o cafezinho, o presente, é, a cervejinha do final de semana. Enfim, anotem tudo. Feito isso, nós vamos partir para a primeira uh, técnica de redução de despesas. Nós vamos pegar, com base naqueles valores que nós anotamos, e vamos dividir. Essas, esses gastos nossos, essas despesas nossas, em duas grandes categorias, em despesas essenciais e despesas não essenciais. Essenciais são aquelas que a gente não consegue viver sem. E aí, a título de exemplo, eu coloquei aqui aluguel, condomínio. Eu, se eu moro em um prédio de apartamento, eu tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar o aluguel, a mensalidade do filho, nós temos que pagar, são despesas essenciais. E elas podem ser fixas ou variáveis. Fixas são aquelas que é, todo mês é o mesmo valor. Um exemplo do aluguel, é típico disso, a parcela de um financiamento, todo mês é aquele valor. E ela pode ser também variável, aquelas que mês a mês ela tem uma variação, como a energia elétrica, que esse mês é um valor, se eu economizar um pouquinho, é um valor diferente, se eu gastar mais ela sobe. E do outro lado, eu vou relacionar as despesas não essenciais, tá? O exemplo aqui que eu coloquei tv a cabo plano de celular nas parte fixa e nas variáveis restaurante, cinema academia tem a internet mas a internet para mim é até uma despesa essencial ela não deixou de ser despesa não essencial tá. feito isso nós vamos começar a agir para que todas as minhas despesas caibam em minhas nas minhas receitas e como eu faço isso primeiro eu vou atuar sobre as despesas variáveis. Então, eu vou atuar sobre aquelas despesas que mês a mês elas mudam de valor. Então, se eu tenho um consumo de energia elétrica, que é, em geral, R$ 500 reais por mês, eu vou tentar fazer uma economia para que ela passe a ser de R$ 400 reais por mês. Eu não vou eliminar essa despesa, eu vou tentar reduzi-la. Também, restaurante, eu vou menos ao restaurante, eu, em vez de uma vez por semana, eu vou uma vez a cada 15 dias, eu vou procurar um plano de academia que seja mais em conta. Ok, isso vai trazer algum desconforto, é claro que vai trazer um desconforto, mas feito isso, se eu adequei as minhas despesas à minha receita, ok, o meu desconforto fica por aqui. Mas pode ser que ainda não seja o suficiente, e se isso não for suficiente, eu tenho que começar a não reduzir mais, mas agora eliminar as despesas não essenciais. Eu tenho que atuar sobre aquelas despesas que são uh, não essenciais. Então, agora, em vez de ir menos ao restaurante, eu simplesmente eu não vou ao restaurante. Em vez de procurar um plano da academia que seja mais em conta, eu simplesmente não vou à academia. Eu faço exercício ao ar livre, eu faço exercício em casa. Deixo de ir shows, eu, em vez de diminuir o meu pacote de TV a cabo, eu simplesmente elimino a TV a cabo. Vocês perceberam que esse segundo passo ele é mais dolorido que o primeiro. Tá? Se isso resolveu o problema, se as minhas despesas cabem agora na minha receita e há uma sobra regular, perfeito. É isso mesmo que era o objetivo. Mas se ainda não foi possível fazer desta forma, ainda não foi possível equacionar as minhas despesas, aí eu parto para um caminho mais doloroso, que é atuar sobre as despesas essenciais fixas. E aí, veja, eu não tenho como não pagar aluguel, mas eu tenho como mudar para uma casa cujo aluguel seja mais em conta. Eu não tenho como deixar de pagar o financiamento do meu imóvel. Mas eu posso vender o meu imóvel, quitar o financiamento e comprar um imóvel mais barato para que eu possa morar. Tá? Sobre a mensalidade escolar, talvez eu coloque meu filho numa escola mais em conta. Mas, se isso não for possível, a alternativa é a escola pública. Nessa terceira fase, é a fase mais dolorida, é a fase que mais traz traz dor, tá? A alternativa para não mexer nessas despesas fixas essenciais é aumentar minha receita. Eu fazer com que a minha receita é, seja maior, achar outra fonte de renda, seja fazendo um extra, seja fazendo é, a, fazendo um, pegando parte do patrimônio e convertendo em renda, enfim. O fato é que a solução, se as minhas receitas são insuficientes para fazer frente às despesas e eu não, tome, eu não tomo nenhuma atitude para corrigir isso, isso vai causar o que nós chamamos de endividamento. Nós vamos passar a dever. Eu vou ter que fazer um empréstimo para poder é, fazer frente às minhas despesas ordinárias, minhas despesas comuns. Esse empréstimo tem juros, eu vou ter que pagar os juros do empréstimo. Então, meu gasto, a bola de neve está aumentando. Então, algum momento, essa conta não vai fechar. Em algum momento, eu vou ter que fazer essa adequação de receitas e despesas. E é importante que isso seja feito o quanto antes, para que uh, você faça com o menor dor possível. E, e por que, que eu tenho que fazer isso? Pessoal, sobretudo, porque isso vai trazer uma tranquilidade e tranquilidade significa qualidade de vida. E diria mais, vai trazer, vai trazer a todos nós uma liberdade, a possibilidade de ser livre. E eu digo isso porque quando você tem muitas dívidas, você perde uma parcela da sua liberdade. E eu vou explicar aonde eu quero chegar. Imagine que você ganhe 3 mil reais por mês. 100 reais por dia. Tá? Esse é o seu valor. Você tem uma parcela no banco que você paga de juros, 400 reais por mês de juros. Isso significa que você terá que trabalhar 4 dias por mês para pagar os juros bancários do seu financiamento. Se você não tivesse... Esse financiamento, se você não tivesse contraído essa dívida, você trabalharia os 30 dias para você, e não só 26 dias e 4 dias para o banco. E esse raciocínio pode ser feito de diversas espécies, de diversas maneiras. Se eu moro em uma casa que é minha, mas é uma casa simples, eu trabalho só para mim. Se eu moro numa casa e pago aluguel, significa que eu pago um exemplo, qualquer R$ 800,00 de aluguel, ganhando R$ reais por mês, significa que eu vou ter que trabalhar oito dias no mês para fazer o pagamento do aluguel. É proibido pagar aluguel? Claro que não. Algumas circunstâncias fazem com que nós, é, de fato, tenhamos que pagar. Muitos economistas dizem até que é melhor pagar aluguel do que ter seu próprio imóvel. Mas o fato é que quando você paga aluguel, você vai trabalhar alguns dias no por mês, para dedicar esse valor ao seu locador. Então, essa é a importância de fazer o primeiro, passar da primeira etapa, de fazer esse controle, de não gastar o seu dinheiro com juros, com é, empréstimos, de ter, a, não ter dívidas ou ter uma dívida que seja uma dívida saudável. Uma dívida saudável é aquela que você adquire para, no futuro, fazer uma renda passiva. Essa é a importância, porque senão você tem a sua liberdade restrita. Imagine o mesmo exemplo, que você ganha os 3 mil reais, mas em vez de pagar 400 reais de juros, você recebe 400 reais de juros. Isso significa que alguém está trabalhando para você durante algum tempo. Né? Alguém está dedicando algum esforço para aumentar a sua renda. Significa também que, teoricamente, você não precisaria trabalhar mais 30 dias para manter a mesma renda bastaria trabalhar 26 se você tem uma renda passiva de 3 mil reais significa que você não precisa mais nem trabalhar se assim não quiser então o controle financeiro ele te dá sobretudo segurança tranquilidade qualidade de vida e, e liberdade liberdade para te manter a tranquilidade é Passamos então aqui um pequeno vídeo, espero que vocês consigam ouvir. Oi! Oi filha! Achei a nossa casa de férias! Juna! Aham! Uhum. <risos> olha isso! Essa casa é demais, filha! Tudo que a gente precisa, né? Churrasqueira, esse laço, e olha essa piscina! Ó, oh, mas esse cara te paga a viagem da escola, hein? Oi, oh, amor! O carro tá falhando de novo! Tá saindo fumaça. Essa é a casa que você tá olhando pra passar as nossas férias. Tá bom, tá bom, calma. Vamos parcelar. Também quero umas férias. Com o privado é fácil encontrar a sua casa de férias ideal e escolher as ofertas que te deixam pagar parcelado. Pessoal, tá? primeiro, só para deixar claro aqui, eu não estou recebendo nada do Trivago, não, tá? não tem nada contra também. É só um exemplo e eu achei um exemplo muito adequado para aquilo que nós estamos falando. Né? A, a família, toda, toda feliz, está tentando passar as férias e aí a menina fala assim, olha, não esquece de pagar a viagem da escola e aí a casa que eles tinham escolhido era uma casa mais cara, reduz um pouco o preço da casa, entra a esposa, fala, olha, o carro está saindo fumaça, está falhando de novo, ou seja, daqui a pouco o carro vai explodir comigo dentro. Né? E a solução que eles acharam? Vamos parcelar. É, ok, eu passar a viagem de férias e um, uma boa casa, isso é ok, todos nós merecemos isso, merecemos muito. É, mas às vezes isso não é possível, às vezes é melhor nós passarmos numa casa é, mais simples um pouco. É aquilo que nós falamos, vamos reduzir as despesas não essenciais. É, esse é o primeiro passo. Se a redução coube no nosso orçamento, ótimo, perfeito. Se não coube, eu elimino essa despesa, eu simplesmente não passo minha viagem de férias, ou, ou guardo a viagem para o próximo ano, né? mas eu não posso me endividar por uma despesa não essencial. Tá? E Podem acreditar, o parcelamento, ele vence, ele vence. Ok, então esse é o primeiro passo. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês. É, eu tenho que fazer com que as minhas despesas caibam dentro das minhas receitas. Mais ainda, eu tenho que fazer com que as minhas receitas sejam superiores à minha despesa. Tem que ter uma sobra. E, pessoal, é essa sobra que vai fazer com que mudamos o padrão de vida. Não cometam o erro de achar que... Eu estou falando só para quem tem um salário muito alto. Não é nada disso. Uh, meu, meu velho pai falava o seguinte, filho, não importa o quanto você ganha, não importa quanto você guarda. Né? Então, ele queria dizer o seguinte, o seu padrão de vida, o seu enriquecimento vai depender de quanto você guarda. Se eu ganho 20 mil e gasto 25, no final do ano eu vou ter uma dívida de 60. Mas se eu ganho é, 5 mil e guardo mil, no final do ano eu vou ter um, um saldo de 12. Tá? Então, esse é o grande segredo. Esse é o segredo do enriquecimento. Tá? Então, superamos essa primeira etapa. Se você ainda tem alguma dificuldade, então, faça a anotação das despesas, faça os cortes necessários tente aumentar a sua receita de uma maneira correta, de uma maneira lista, e faça as adequações para que haja sobra uh, constante. Não basta uma sobra eventual, um mês eu sobra cinco, no outro mês eu gasto dez. Não, tem que ser uma sobra constante. E aí nós passamos para um segundo balde, é um balde de, da reserva de emergência, um balde em que vai nos dar é, a tranquilidade para enfrentarmos as tempestades que virão. E querem ver como que vêm tempestades? Eu estou falando aqui quase que é, exclusivamente para servidores públicos. É, provavelmente passou, né? Vai ser, vai ser aprovado agora o congelamento dos nossos salários por 18 meses, salvo algumas categorias que ficaram de fora. Isso vai ser difícil. É, mas falaram até uma coisa pior. Falaram até em reduzir os nossos salários 25% nos próximos 24 meses. Ainda bem que parado com essa ideia também, mas veja, existem imprevisibilidades e eu tenho que me aprontar, eu tenho que ficar pronto para essas imprevisibilidades. Então, esse é o segundo passo, é nós preenchermos esse balde da poupança, da reserva de emergência. Para que ele serve? É para fazer frente a essas imprevisibilidades mesmo. Um desemprego, uma doença, uma reforma da casa, um acidente. Tá? E quanto que é que eu tenho que guardar? Muitos estudiosos eles falam que tem que ser no mínimo três e no máximo dez vezes o seu gasto mensal. Veja, não é dez vezes o seu ganho mensal, dez vezes o seu gasto mensal. Tá, nós já estamos na fase em que você gasta menos do que você recebe. Tá, de três a dez vezes, dependendo de vários fatores, por exemplo, estabilidade no emprego. No caso do servidor público. É, nós temos estabilidade do emprego, então eu posso fazer uma redução, precisaria ser 10 vezes, dificilmente nós perderemos os nossos empregos. Já no setor privado, é, deve ser considerada essa hipótese. Outro exemplo, a idade. A pessoa, quando tiver mais idade, tem que fazer uma reserva um pouquinho maior, porque, eventualmente, ela pode ter algum problema de saúde que é mais comum nas pessoas de idade e menos comum nas pessoas ah, mais jovens. É, se você tem filhos ou não. E aí você faz todas essas ponderações e elege quanto que vai ser a sua reserva de emergência. É, ela não pode ser muito grande, porque ela não vai render muito, e também não pode ser muito pequena a ponto de que não consiga cobrir uma imprevisibilidade. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa muito conservadora em investimentos. Então, eu fiz a minha reserva de emergência, seis vezes o meu gasto mensal. Eu tenho estabilidade no emprego, eu faço seguro do meu carro, eu tenho seguro dos veículos, eu tenho plano de saúde, então eu estou precavido para algumas imprevisibilidades. Poderia ser três vezes o meu gasto mensal? Eu acho até que daria, mas eu quis fazer seis para eu ficar mais tranquilo ainda. Né? Isso vai depender de vocês. Esse é o próximo passo. Superei o primeiro balde das despesas, eu passo para o balde da reserva. E aonde eu aplico esse dinheiro? Aonde eu vou deixar guardado esse dinheiro? Basicamente, em qualquer investimento sem riscos ou com um risco muito baixo e que tenha disponibilidade imediata. Alguns investimentos, você pede o saque hoje e o dinheiro vai estar disponível só daqui a 30 dias. Esse tipo de investimento não serve para a sua reserva de emergência, porque se é para uma imprevisibilidade, você precisa do dinheiro na hora. Onde as pessoas orientam, geralmente, para guardar esse, esse dinheiro? Em geral, a poupança, que rende muito pouco, mas é um investimento seguro, é, é um investimento, acho que é um dos mais seguros, embora a renda pouco, é, mas você tem e você tem a disponibilidade imediata. Você quiser sacar o dinheiro da poupança hoje, você saca que ele já está na sua conta. Você pode gastar. Outro investimento que o pessoal fala é os títulos do governo Tesouro Selic. Existem várias formas de títulos do governo federal, mas para essa função específica teria que ser o Tesouro Selic, que ele não tem risco, tem um risco muito baixo e também tem disponibilidade imediata. Ou então um fundo de investimento que seja baseado exclusivamente no Tesouro Selic, tem uma taxa zero, existem alguns fundos de investimento com taxa zero que replica 100% do Selic, então, é uma boa alternativa também. Uh, seja qual for, esse dinheiro não é para ser aplicado em investimento de risco e nenhum investimento que não tenha disponibilidade imediata, é um investimento para imprevisibilidade, perder o emprego, bater o carro, eu preciso fazer frente à franquia do veículo, então eu tenho que ter esse dinheiro na hora. E para que, que ele serve? Sobretudo porque, em ocorrendo essa imprevisibilidade, é, você não vai precisar se endividar para fazer frente a ela. Então, se há, por exemplo, um acidente em que eu tenho que pagar R$ 7 8 mil, reais de franquia, eu não vou fazer uma dívida para pagar isso, eu tenho dinheiro, eu vou utilizar esse dinheiro da reserva de emergência. Nós temos que, à medida do possível, fugir do endividamento. Ele... Endividamento não é uma boa coisa, pessoal. Endividamento é algo que, é, como já disse, ele restringe a nossa liberdade. Beleza? Então, superamos o primeiro balde, o balde da... dos gastos, né, das despesas, superamos o segundo balde, que é o balde da reserva de emergência. E agora sim, agora chegou a hora de a gente ficar rico. Né? Todo mundo vai ficar fazer os investimentos, tá? mas lembre-se, nós só vamos partir para os investimentos se eu já estiver um controle financeiro e tiver a tranquilidade da reserva de emergência. Enquanto isso, eu deixo investimentos para depois. tá? A grande pergunta, por que, que eu tenho que investir? A resposta é que você não tem que investir. Você vai investir se essa for a sua opção. As pessoas, em geral, investem porque elas querem comprar no futuro algo que elas não poderiam comprar no presente. Então, eu quero fazer com que o meu dinheiro renda de uma forma com que o poder de compra dele no futuro seja maior do que o poder de compra no presente. E aqui eu coloquei um Volvo XC40i, também não estou ganhando nada da Volvo, viu? só estou dando um exemplo aqui porque... É, porque ele é bonito, né? um dia eu vou comprar esse carro aí. Vamos lá. Veja, hoje o preço desse carro gira em torno de 240 mil. Reais. Se eu tiver os 240 mil, reais, eu invisto ou eu compro o carro? Investir é um bom negócio ou não? Depende. Se no futuro o meu investimento, daqui a cinco anos, o carro custar 260 mil e o meu investimento render... É, é, 240, 245, foi um péssimo negócio ter investido, porque eu poderia ter usufruído do veículo lá atrás, não usufruí, e hoje o meu dinheiro não dá nem para comprá-lo, sendo que no passado isso seria possível. Mas se ele custar os 260 mil e o meu investimento render 350, então foi um ótimo negócio o meu investimento, porque o dinheiro que eu... No passado, compraria o carro, hoje eu consigo comprar o veículo e, além disso, me sobra algum valor. Tá? Então, as pessoas investem, sobretudo, para mudar o padrão de vida, para termos um padrão de vida no futuro melhor do que o padrão de vida que temos no presente. Nós investimos, nós sacrificamos alguma coisa no presente para que no futuro nós tenhamos algo melhor. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, pessoal, para vocês verem o quanto importante é nós termos noção é, daquele monte de letrinhas lá que eu coloquei no começo. E se quisermos de fato mudarmos nosso padrão de vida. Eu vou explicar basicamente: isso aqui é a rentabilidade real de três ativos, poupança, DI e Bovespa. Tá? O é, que, que é rentabilidade real? É o rendimento da poupança, o rendimento do DI e o rendimento do IBovespa deduzido. Só um minutinho aqui que tá dando. Ah, ok, peraí, vou ocultar. Ixi. Ok, acho que melhorou agora, né? Cliquei em ocultar ali. Só um minutinho. Ok, seguimos. O, a rentabilidade real, eu estava falando, é o rendimento do ativo deduzido à inflação. E a inflação aqui, nós estamos calculando pelo IPCA. O IPCA é, é, nesse, é, é o medidor oficial de inflação. Ok? Então, veja. Pegando... De janeiro de 2018 até abril de 2020, abril, mês passado agora, quem investiu na poupança teve um rendimento real de 1,21%. Ou seja, se lá em janeiro de 2018 você aplicou 100 mil reais na poupança, o seu rendimento real hoje, em janeiro 30 de janeiro, ou melhor, 30 de abril de 2020, seria de 101.200 reais. Você ganhou. R$ reais para deixar o dinheiro na poupança durante 28 meses. Já se você aplica em um investimento vinculado ao DI, DI é o depósito interbancário. É, banco empresta para banco e eles cobram juros um dos outros. E esse juro é chamado taxa DI, de depósito interbancário. Existem vários investimentos vinculados a ele. Tá? Um investimento relativamente seguro a depender do banco que você fizer. Mas tudo bem. Se você tivesse... Aplicado no DI, você teria ganho 4,77%. Ou seja, 100 mil reais lá, hoje teria reais. E por fim, se você tivesse investido uh, no Ibovespa, em um índice, um ETF que replicasse o Ibovespa, você teria ganho 6,75%. Pessoal, pode parecer pouco, 6,75%. Mas é porque nós passamos no mês de fevereiro, março, a maior queda da Bolsa da história. Então, mesmo passando pela maior queda da história da Bolsa do Brasil, você estaria ganhando quase três vezes mais do que se tivesse o dinheiro aplicado na poupança. Mas se você tivesse bola de cristal ou algo assim e tivesse saído aqui ó, em dezembro, você estaria ganhando 35%, 36%, enquanto a poupança estaria pagando menos de 1%. Então, só vale a pena investir se eu tiver uma rentabilidade do meu dinheiro que seja superior ao IPCA. Então, o investimento, a taxa mínima que vocês podem exigir de um investimento é que ele supere o IPCA, de preferência supere o IPCA de uma maneira grande, né? de uma maneira bem grande. Eu trouxe esses três exemplos porque são os mais populares, né? ações, é, DI, e poupança. É claro que vocês podem perceber que a poupança pouco oscila, investimento de pouco risco. O DI oscila pouco também, investimento de pouco risco. Já a bolsa é para cima, para baixo, é de mais risco. Mas é outra coisa que nós... Já vou falar sobre isso. Mais riscos, mais retorno. Quando falamos de investimentos, basicamente nós temos duas categorias. Tá? A renda fixa e a renda variável. Renda fixa, tenho em mente, que é sempre um empréstimo. É você emprestando para alguém. Você pode emprestar para o banco, pode emprestar para o governo federal, você pode emprestar para uma empresa, pode emprestar para o seu vizinho. É... Sempre renda fixa, falou em renda fixa, tenho em mente que é um empréstimo. E qual que é o risco de um empréstimo? É o risco de quem pegou o dinheiro emprestado não te pagar. Nós chamamos isso de risco, chamamos isso de risco de inadimplência. Então, o que eu tenho que ver quando eu invisto na renda fixa? Eu tenho que analisar bem para quem eu estou investindo, quem está pegando o meu dinheiro, se ele tem solvência suficiente para me pagar o que foi combinado. Tá? Uma segunda categoria é renda variável. A renda variável é sempre uma compra e venda, não é mais um empréstimo. Na renda fixa, eu sei quanto eu emprestei e quanto eu vou receber de remuneração pelo meu empréstimo. Na renda variável, não. Na renda variável, eu compro um ativo para, no futuro, vendê-lo. E a intenção é vender mais caro do que eu comprei, mas não há garantia disso. E aí são dois os riscos. Na verdade, três os riscos da renda variável. O risco do negócio, o risco da liquidez e também o risco da inadimplência. O que é o risco do negócio? Imagine que eu compre uma casa com a intenção de vendê-la. Então, eu paguei 100 mil reais na casa e eu quero vender ela mais cara, porque esse vai ser o meu lucro esse é o meu investimento, eu paguei 100 mil, eu não tenho a garantia de que eu vou vender a casa por mais de 100 mil, a minha intenção é essa, mas se eu não achar ninguém que me pague os 120, 130, que não me pague só 90, esse é o risco do negócio, é o risco da renda variável, eu tenho um risco de liquidez também, pode ser que aconteça de ninguém sequer querer comprar a casa que eu quero vender, seja eu comprei uma casa agora eu não consigo vender por preço nenhum isso chama-se risco de liquidez e aí o risco de, de endemonhecer é para quem eu vender a casa no futuro não conseguir me pagar então vocês percebem que a renda variável em regra em geral ela é mais é, arriscada que a renda fixa a renda fixa normalmente ela é mais segura que a renda variável renda fixa vou verificar somente a, a solvência de quem eu emprestei já na renda variável não, eu tenho que ver se o que eu estou comprando é um bom produto, se é, vai ter outras pessoas para comprá-lo de mim no futuro, se tem interessados e se o interessado de fato vai poder me pagar o valor combinado. Esse gráfico aqui eu quero que vocês abstraiam é, com relação aos números, né, o 2, 4,5, 6, isso, isso não tem importância nenhuma. Ah, o objetivo é somente mostrar para vocês que, Há uma relação direta entre risco e rentabilidade. Quanto, mais, maior, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Menor o risco, menor a rentabilidade. E o que, teoricamente, é mais seguro é, investimento? É investir em títulos do governo federal, é emprestar dinheiro para o governo federal. Uma vez que, se o governo federal simplesmente falir, todo o país vai por água abaixo. Depois vem os bancos, emprestar para bancos e depois as empresas. É claro que dentro de bancos, eu tenho bancos muito sólidos e bancos nem tão sólidos assim. Eu tenho que verificar para quem eu estou emprestando. Okay? Mas, em regra, é isso. Emprestar para o governo é mais seguro do que emprestar para banco, que é mais seguro do que emprestar para a empresa. Que é mais seguro ainda do que emprestar, às vezes, para o seu cunhado, que não paga nada. Né? Aí a gente tem que fazer essa análise. Ok, E aqui, pessoal, eu quero finalizar é, com esse exemplo, um exemplo de planejamento. Eu quis fazer isso aqui para mostrar para vocês como o planejamento financeiro nos traz é, ganhos, nos traz eu tá? Já estou tô, já tô encerrando. Imagine uma taxa de juros real de 0,5% ao mês. Não é impossível isso. viu? Está certo que a Selic caiu para 3% ao ano, mas em uma boa carteira ela, ela consegue render cento ao mês, é possível isso, no longo prazo, sobretudo. Mas imagine o seguinte, seu filho nasceu hoje, e você já pensa na faculdade dele, aí você fala, olha, o curso vai durar 60 meses, e eu vou ter um gasto mensal estimado de R$ 5 mil reais por mês, tá? entre mensalidades, alguns outros gastos, etc. Então, o total do curso vai ser R$ mil, 60 meses vezes R$ 5 mil de mensalidade. Só que eu não preciso ter os 300 mil no dia em que meu filho entra na faculdade. Porque aí nós utilizamos uma tabela de descapitalização. Porque, veja, eu tenho 300 mil, eu tiro 5, cai para 295. Mas aí eu tenho um juro, que esse dinheiro está aplicado, ele vai para 297. Aí eu tiro mais 5, ele cai para 292. Então eu tirei 10 mil, mas ainda tenho é, é, na conta 292, não 290. Então, aplicando essa tabela de descapitalização... Meu filho nascendo hoje, no dia que ele entrar na faculdade, daqui a 216 meses, quando ele completar 18 anos, eu vou precisar de 259 mil. Quanto que eu tenho que aplicar por mês para que meu filho tenha esses, é, que eu junte esses 259 mil? Se eu aplicar R$ reais, eu consigo esse valor. Então, R$ reais aplicados por 216 meses a uma taxa, juros compostos, de cento ao mês, eu garanto a faculdade do meu filho. tá Eu acho um valor bem razoável para a pessoa economizar é, por mês, não é algo absurdo. Mas se você acha muito, tem uma solução para a gente tentar diminuir. Imagine que o seu salário seja R$ mil reais por mês, tá? Se você tem um salário de 5 mil, não fez reserva nenhuma, e seu filho entra numa faculdade que vai custar 5 mil reais por mês, provavelmente você não vai conseguir arcar com esse valor. Porque além da faculdade do filho, tem todas as suas despesas. Mas veja, mas você é uma pessoa previdente. Você vem poupando desde lá de trás. Quem ganha 5 mil reais por mês vai pagar de imposto de renda. São contas aproximadas, tá, tá pessoal? Contas bem aproximadas mas vai pagar com imposto de renda, geralmente, em torno de R$ 6.000, R$ 6.067. Se eu faço um plano para o meu filho, um PGBL, eu tenho um benefício fiscal. Em vez de pagar R$ 6.067 por mês, ou melhor, por ano de imposto, por ano, tá? eu vou pagar R$ 4.087, porque aquele valor até o limite de 12% que eu invisto em um PGBL, é, eu posso deduzir do meu imposto de renda. Eu vou ter isso restituído no ano seguinte. Então, pessoal, eu vou ter restituído R$ 1.890 por ano, que vai dar uma diferença de R$ reais. Então, na verdade, eu não preciso economizar R$ 670. Se eu economizar R$ 505 reais em um plano de previdência do PGBL, eu garanto a faculdade do meu menino. Eu trouxe esse exemplo da faculdade porque... Ele é, bem, ele é bem impactante, né? Mas pode ser a minha aposentadoria também. Pode ser é, uma viagem de férias, um carro novo. Pode ser aquilo que vocês desejarem que seja. O que eu quis deixar claro com o exemplo foi que um bom planejamento financeiro permite a, a realização de sonhos ao longo prazo. Imagine você com 5 mil, pagar 5 mil de mensalidade para o filho. Quando ele chega... Na porta da faculdade, completa os 18 anos, é, você está com a faculdade dele já totalmente quitada. Isso é o que faz o planejamento financeiro. E para isso, nós precisamos. E para isso, nós precisamos passar por essas três etapas. Pela primeira etapa, que é o controle dos gastos, pela segunda etapa, que é a reserva de emergência, que vai nos dar uma tranquilidade e aí sim fazer o investimento. É, eu só queria concluir, antes de passar a, a palavra para o Ezequias, e concluir e aconselhar, etc. Veja, pessoal, ninguém é, é obrigado a investir. Né? Isso é uma atitude de cada um. Eu te, procurei somente com aquele exemplo explicar as vantagens de um bom planejamento, um bom investimento planejado. Mas não deixem de cuidar das duas primeiras etapas, é, da etapa dos gastos e da etapa da reserva de emergência. Isso vai fazer com que vocês tenham uma qualidade de vida e, sobretudo, uma segurança financeira e liberdade, tal então, como explicamos. Eu agradeço a paciência, eu fico à disposição agora para eventuais perguntas. Zequias, passa a palavra para você. Desculpa, Ezequiel, eu não estou te ouvindo. Acho que agora sim. É, muito boa a sua palestra, doutor Angelo. Apenas acrescentando, né, acho que o brasileiro tem pouca é, familiaridade com poupar, né, e controlar seu orçamento. Eu acredito aí que a questão é, um dos grandes vilões também no, no dia a dia acaba sendo o uso é, do cartão de crédito, um uso não controlado, né. Muitas vezes a pessoa acha que o cartão de crédito é um dinheiro disponível e, na verdade, uma dívida, né? E muitas vezes acaba se descontrolando com ele. Zequias, me permite só, só uma parte nisso que você falou? Ontem, o Copom, ele reduziu a taxa Selic, a Selic é a taxa básica de juros, para 3% ao ano, ao ano. tá? O juro do cartão de crédito, ele gira então tem bastante variação, mas gira em torno de 10% a 12% ao mês, ou seja, se você ficar um mês devedor no cartão de crédito, você vai precisar de quatro anos com dinheiro aplicado na Selic para recuperar esse dinheiro. É algo assim inimaginável. É realmente absurdo. A gente recebeu algumas, algumas perguntas aqui, doutor. Uh, deixa eu ler rapidinho. A Flávia ela perguntou se o senhor é a favor ou contra investir em ouro e dólar para proteção de carteira. E também fez uma outra pergunta sobre investimentos no exterior. Ok. Uh, veja, o ouro e, dólar, ouro e dólar serve justamente para isso que a Flávia falou, é proteção de carteira. Muitos fazem proteção de carteiras ou por meio de ouro e dólar, tá? e aí você tem que limitar isso, você... Alguns especialistas dizem que o máximo que você pode investir nessas duas, somadas as duas, é 5% do seu, é, do seu valor destinado a investimento, não passar disso. E outras pessoas fazem a proteção de carteira com dinheiro mesmo, ou seja, deixa o dinheiro em real guardado lá para surgir alguma oportunidade de fazer a compra. Mas a proteção em ouro e dólar é, me parece adequada. Você só tem que ter em mente que não é algo que vai lhe render, ele pode até render, como quem comprou dólar ah, no começo do ano está tendo um bom rendimento, mas o objetivo não é o rendimento, é proteger. Tá? Dizem que ouro é o um investimento do fim do mundo, né? você compra ouro, porque se tudo der errado, ele vai valorizar. Mas para proteção de carteira é uma boa técnica, sim. O pessoal também comentou aqui, doutor, sobre a aplicação da Selic, que é um investimento talvez mais seguro, e também de que, com a queda dos do, do juros, inclusive, quando o Copom cortou novamente a taxa, o investimento poupança acaba sendo quase zero diante da inflação esperada. O que acontece, Zequias, é o seguinte, nós estávamos acostumados com uma alta taxa de juros. Nossa Selic, há 3, 4, 5 anos atrás, estava em 14% ao ano, hoje está em 3%. É difícil, a gente tem que procurar alternativas. né? E a alternativa que resta para um rendimento tão baixo é ir para o risco. É, foi o que eu falei, mais risco, mais rentabilidade. Eu posso pegar esse dinheiro e investir em ações, em fundos imobiliários, é, investir em empréstimos para empresas sólidas. É, vai dar mais que a Selic? Sim, mas é um risco muito maior. O ideal é que você faça um equilíbrio. O que eu sugiro aos colegas que estão nos ouvindo é que toda corretora, todo banco, e aí se você acha isso tranquilamente na internet, é, é um, um teste de perfil de risco, teste de perfil de investidor, onde você vai descobrir qual o seu perfil, se você é um investidor conservador, um investidor arrojado, um investidor moderado, e aí você faz o equilíbrio da sua carteira, onde você vai ter parte dela em selic, parte dela investimento em crédito privado, parte em ouro e dólar para fazer essa proteção, e aí parte dela vai para a bolsa. Quanto que é esse percentual? Vai depender do risco que você consegue suportar. né? Se você conseguir suportar um grande risco, você aumenta o percentual de bolsa. Pode ganhar muito, mas perder muito. É... Eu vou te dizer, eu invisto em bolsa um pouco tempo, mas em março foi difícil. <risos> Teve quatro, quatro, cinco circuit break ali. O negócio caía, caía, conta no vermelho, e eu escondendo da mulher o tanto que eu tava perdendo, porque se ela soubesse, ela brigava comigo. E, enfim, já recuperei parte disso, mas a gente tem que ter essa, essa tranquilidade eu não posso, por exemplo, no momento daquele, vender tudo, todas as ações que eu tenho e o que, que vai te dar tranquilidade? aquela minha reserva de emergência, aquela reserva me dá tranquilidade, eu sabia que ora, outra bolsa voltaria a subir mas como eu tinha minha reserva de emergência eu falei, não tem problema, eu não vou precisar desse dinheiro para as minhas despesas mensais, porque eu já tenho ela controlada e se algo de, de imprevisto acontecer, eu posso, é, eu posso fazer frente com essa reserva que eu tinha guardado. Mas vai do risco de cada um. É, eu vejo uma, uma máxima de alguns investidores que é falar não invista aquilo que você é, tem medo de perder, né? só, só, é, só faça investimento daquilo que não é essencial para você. É bem isso que o senhor acabou de dizer. né? É. É, o, o, o principalmente, Terrestre... Zaquires, principalmente só invista naquilo que você conhece. Não invista em nenhum ativo porque foi o amigo que falou, porque foi o gerente do banco que indicou. Não, saiba em que você está investindo. Tá? Conheça o investimento. Eu vou fazer um fundo de renda fixa. Cara, tem fundo de renda fixa hoje em dia que cobra uma taxa de 2,5% ao ano de administração. Como que eu vou pagar 2,5% ao ano para o fundo de renda fixa se a Selic está 3? Vai me sobrar o quê? Não me sobra nada. É, então, é, o, é que você esteja investindo. O Márcio Neves perguntou aqui, tem medo de investir em ações. Como fazer para perder esse medo? Márcio, primeiro, é, estude bastante a, as ações que você vai investir. Não invista em ações porque algum colega, algum amigo lhe indicou. Então, estude as empresas. Eu vou dar uma sugestão. É, pegue as empresas que você conhece. Com certeza você vai conhecer empresas da Bolsa. Tem, tem várias delas. Eu vou citar algumas, não é recomendação para você, não, Márcia. É só estou citando exemplos. Então. desculpe. Então, veja: é, Lojas Renner, Banco Itaú, Banco Bradesco, todos os bancos, Banco do Brasil, Petrobras, todas elas. Estude as ações. Veja qual delas você quer ser sócio. Estude elas. Uma dica que eu te digo é, é o seguinte, a cotação da ação segue o lucro, empresa que tem prejuízo sai fora dela, tá? você quando investe você é sócio, você não quer investir numa empresa que dá prejuízo, você tem que investir em empresa que isso dá lucro, né? e se você estiver receio, invista pouco dinheiro, pegue lá, comece com mil reais, dois mil reais, Hoje tem algumas corretoras que não cobram taxa de corretagem, você pode atuar no fracionário, você pode comprar uma ação, você pega uma empresa sólida, compra uma ação ali, é claro que você vai o valor de rendimento não vai ser grande, mas percentualmente você faz a comparação e isso vai lhe ser um aprendizado. Então comece, comece com pouco e aí você vai aumentando na medida que você vai perdendo essa insegurança. A Louise Ribeiro perguntou aqui sobre o CDB. Ela fala que o risco é muito baixo e melhor que a poupança, né? Ela Nessa fase de pandemia, está perguntando se avaliar aí o CDB como investimento. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um empréstimo que você faz para o banco. Tá? Então, o banco pega o seu dinheiro emprestado, e aí eu faço uma parte aqui, né? quando o gerente do banco fala assim, olha, eu tenho um CDB aqui, se você quiser, nós podemos até te ajudar. Como se o banco estivesse me ajudando para que eu emprestasse dinheiro para ele. É o contrário. Foi aquela primeira slide que eu passei lá, que a gente fica encolhidinho. Espera aí, pô. eu estou emprestando dinheiro para o banco, é ele que tem que me agradecer. Então, o CDB é isso, é um dinheiro que você empresta para o banco. Os grandes bancos, os bancos mais sólidos, eles pagam muito pouco no CDB. Eu não sei exatamente quanto vai estar de cada banco, mas eu vou imaginar aqui que um banco sólido, um, um, um Bradesco, um Itaú, uma Caixa, um Banco do Brasil, eles vão pagar aí coisa de 80% do, do, do CDI. Vai dar mais ou menos 80% da Selic. Se a Selic está é, 3% ao ano, isso vai dar 2,4% ao ano. E tem imposto de renda ainda. É, enfim, é seguro o CDB? É seguro se você pegar um bom banco, mas o rendimento é pouco também. A poupança, não, não. só para fazer um comparativo, a poupança rende 70% dos, da, da taxa Selic. Tá? Só que a poupança não tem imposto de renda, o CDB tem imposto de renda. Tem que fazer essa conta né, para saber se vale a pena realmente Sim. aplicar no CDB e não na poupança. O, o Luiz Ribeiro aqui perguntou sobre o fundo garantidor de crédito. A gente que tá. que trabalha. Veja. É, o que é o fundo garantidor de crédito? É, é um fundo que é composto, que é contribuído por vários bancos e que esse dinheiro vai ser utilizado caso algum banco, algum integrante do sistema financeiro quebre e deixe de pagar aquelas pessoas que investiram nesse banco. Mas veja, não são todos os investimentos que são garantidos por esse fundo garantidor de crédito. Então, ele garante poupança, ele garante CDB, é, não vou lembrar de todos, mas alguns é, eles não garantem. Por exemplo, fundos de investimento ele não garante. E ele significa quanto? 250, é garantido 250 mil reais por CPF, por instituição. Então, se você tiver 250 mil reais na Caixa, eu vou dar um exemplo, porque a Caixa não vai quebrar nunca, né? mas ela quebrar, por exemplo, na poupança, é, no CDB da Caixa, esse fundo garantidor vai lá e te paga. É, mas se você tiver um milhão, ele vai te pagar 250 mil. Eu só tenho uma ressalva com relação ao Fundo Garantidor de Crédito, que é o seguinte, é, ele garante se uma pequena instituição financeira quebrar, mas se eu tiver uma, uma quebradeira geral, ele não garante, porque o valor que tem lá, ele, ele, ele também não é suficiente para socorrer bancos do tipo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, ele é limitado, mas é uma garantia. O Marcos Nascimento elogiou a sua palestra e perguntou se o senhor indicaria investir em ações que rendem dividendos, como aluguel, shoppings? Tá. Aí são duas coisas. É... Pode ser em ações, se você tiver interesse em investir com efeitos de dividendos, pode ser em ações, que pagam os dividendos, ou pode ser em fundos imobiliários, que né? Tem... também pagam dividendos, pagam dividendos mensais. Márcio, isso vai depender muito é, da empresa, veja, para que a empresa te pague dividendos, o pressuposto básico é que ela tem que ter lucro. aí tá? você tem dois tipos de empresas, empresas de dividendos e empresas de crescimento. Você tem empresas que têm muito lucro, mas investem no próprio crescimento da empresa, ela não te paga dividendos, mas ela vai te rentabilizar com a valorização da ação, porque cada vez ela vai ter mais lucro, cada vez a ação vai valer mais. E você tem empresas já estabilizadas que não vão crescer, mas pagam bons dividendos. São aquelas empresas que a, a cotação dela não vai se multiplicar. Você não vai pagar R$ 5 hoje e daqui a um ano vai dar R$ mas ela vai te pagar dividendos. E aí vai depender muito da sua política de investimento. O ideal é que você faça um equilíbrio, tenha tanto empresas de crescimento quanto empresas de dividendos. Pelo menos a minha carteira, eu tenho os duas. O, o Nelson Ferraz aqui também perguntou sobre a questão de investimento em criptomoedas, né? uma algo novo agora no mercado como é que trabalharia as moedas digitais Zequias aí é o seguinte eu que nem eu falei eu só eu só posso aconselhar investimento naquilo que a gente conhece naquilo que você estudou e de fato você conhece eu sei do investimento da criptomoedas existem várias mas eu não conheço eu não sei como que funciona esse mercado de criptomoedas eu eu não invisto nisso e não invisto porque não estudei talvez o próximo passo seria investir em criptomoedas, ou talvez até no exterior, que eu estou pensando nisso. Mas eu não posso falar alguma coisa, porque, de fato, eu não conheço o sistema de funcionamento de criptomoedas. Eu sei que existe, eu sei que muitos colegas investiram, muitos ganharam dinheiro, outros perderam, mas eu não, eu não sei te falar, porque eu não conheço, não estudei. A Flávia, novamente, aqui, fez um comentário sobre fundos imobiliários, né? e disse que tem menos volatilidade que ações, e dão mais e dos rendimentos mensais. O que o senhor avalia se os fundos imobiliários também para a gente? É, os, de fato, essas duas características. Eles têm uma, uma volatilidade menor, né? os fundos imobiliários, pagam os dividendos mensais, né? mas também são arriscados. Tem, tem um risco. É, aí vai depender muito do seu perfil. Se você investe em fundo imobiliário, você vai ter sempre aquele dinheirinho pingado. A cota sua não vai valorizar muito. Ela não valoriza como uma ação. A ação, você compra ela, é, o exemplo clássico do Magazine Luiza, quem comprou lá atrás foi rico com, com o Magazine Luiza. Mas fundos imobiliários, ele vai pingar. Alguns gostam, outros não gostam tanto de fundo imobiliário. Eu, particularmente, eu não invisto em fundo imobiliário porque eu prefiro investir em imóveis em si. Então, eu organizei a minha carteira para fazer investimento em imóvel físico. Mas também tem risco. Fundo imobiliário, embora menos volátil que as ações, eles também são voláteis, eles têm risco. Muitas pessoas que compraram cotas de, de, de hotéis, por exemplo, e tinha aquele rendimento que pingava todo mês na conta, é, nesse período de pandemia tá tendo que colocar dinheiro para poder fechar as despesas do hotel. Então, fundo imobiliário tem risco também. É, você tem que avaliar, normalmente, o que se orienta em fundos imobiliários. Você não comprar um fundo imobiliário que tem um único imóvel. Normalmente é bom você comprar fundos imobiliários que tem vários imóveis, porque aí você dilui esse risco. E verificar o preço que está pagando também. Né? O fundo imobiliário tem que pagar um valor muito próximo do valor da cota patrimonial dele. Não dá para você pagar 3, 4, 5 vezes mais do que o valor da cota patrimonial. Diferente de ações, você pode pagar até um valor superior ao valor do patrimônio líquido da empresa. Ok, eu acho que é isso, doutor Ângelo, nós não recebemos mais é, perguntas aqui, eu queria abrir espaço para o senhor fazer aí as suas considerações finais. Normalmente eu quero agradecer, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, é, tiveram a paciência aí de, me, de perceber o quanto eu tenho que estudar para me familiarizar com essa questão de, de, de tecnologia, e aperto aqui, não deu certo, tal, foi exigido a paciência de vocês mas espero ter contribuído, espero ter sido útil, em um, pelo menos em parte, em algum momento, e como conselho aos meus amigos servidores, aos meus colegas, aos meus queridos colegas aqui da 23ª região, é, de outros tribunais, e de todo mundo que está nos ouvindo aqui, nós enfrentaremos tempos difíceis pela frente, é isso que se se mostra, a gente não sabe o grau de dificuldade, mas com certeza serão tempos difíceis. Quanto antes nós tomar, tomarmos essa atitude de controlarmos as nossas contas e fazermos uma reserva de emergência, isso significa qualidade de vida na frente, significa, sobretudo, liberdade. Tá? Prestem, uh, guardem esse conselho. Se não quiserem investir, ok, mas pelo menos os dois primeiros passos. Isso vai ajudar vocês. E muito obrigado, muito obrigado à Escola Judicial, obrigado ao Programa Florescer e obrigado a vocês, aqui esteve conosco nessa empreitada. É um prazer, aproveitei para aprender um pouquinho também contigo, doutor. É, só lembrando para quem é servidor ou magistrado aqui do Tribunal do Trabalho de Mato Grosso, procure o link é, no, no chat aqui no YouTube para poder fazer a sua o registro da participação é, na live. E se você quiser também ser certificado, né, aproveite para preencher o a avaliação de reação, também mandar o um relatório com dois parágrafos para a plataforma da Escola Judicial, a plataforma de curso EAD. Assim chegamos ao fim dessa live, a primeira live aqui da, do TRT de Mato Grosso, é, do programa Fornecer, conjuntamente com a Escola Judicial, espero que você tenha aproveitado, aprendido bastante, e que possa também pôr em prática agora todos esses conhecimentos e, e seguir em frente com os estudos para poupar melhor né, e ter uma qualidade de vida melhor na frente, é isso. Um abraço, até mais.